Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Tudo jóia, na paz, na tranquilidade Sem brigas, né? Só com... Né? Tratando as pessoas com mais amor, né? Vamos levar a vida na calma, na tranquilidade, não adianta Pressa demais, entendeu? A pressa é a inimiga da perfeição, né? Então é isso aí Tá? E, e vamos tratar as pessoas com mais carinho. O ser humano precisa de mais respeito, mais atenção, mais carinho. Agora, é verdade que você tem que escolher o ser humano, né? Tem muito ser humano aí que não vale um cibazol. Essa é a verdade. Não vale. O ser humano, bosta, como diz o outro, não vale nada, entendeu? Essa aqui é a verdade. E Deus sabe disso. Inclusive, você tem que se orar para proteger dessas pessoas, né? Que não estão do lado de Deus, estão do outro lado, né? Do lado obscuro, né? Então, aí sim, você tem que ter cuidado desse tipo de gente, ok? Então, beleza, pessoal. Olha, espero que vocês estejam tudo bem, na paz, na tranquilidade. Vamos levar a música, a, a vida com música, né? Que é o nosso assunto daqui desse canal. Né, canal Horácio Moura, compositor. Né, então vamos levar a vida com música, né? Que é bem melhor, né? A vida fica mais alegre um pouco, né? Pois é, pessoal. Esse canal aqui eu sempre falo, né? Que ele é mais direcionado para os cantores. Qualquer cantor pode ver, né? Claro, isso aí não, não tem problema, Zezé Camargo. Zezé de Camargo quiser ouvir aqui, beleza, opa, beleza, Eu respeito muito ele, e parabéns para ele pela forma dele, porque o cara merece, né? Zezé de Camargo e Luciano, né? Todos dois, né? São batalhadores, né? Correram atrás e conseguiram, né? E tem talento para isso. Quer dizer, qualquer um pode ver esse vídeo aqui e tal, tranquilo, beleza, né? Se quiser ver, agradeço. Então, mas esse, esse, esse canal, ele é mais direcionado, né? Para os cantores iniciantes. Cantores, duplas, né? Trios, né? Tem vários estilos, né? É... Inclusive eu tenho até samba aqui, sabe? Eu sou meio eclético, né? Eu faço samba também, viu? Muito pouco, mas faço. Sabe? De vez em quando pintam um samba aqui na minha cabeça. Isso, eu, eu acho que isso é porque eu morei no Rio de Janeiro, né? Morei lá um tempo bom, né? Conheci grandes cantores lá e tal. Então me envolvi um pouco, né? No mundo musical do Rio de Janeiro, naquela época, era o samba, o samba que era a moda, né? Hoje em dia já não é tanto assim, né? Porque existem outros segmentos musicais, né? Que vão crescendo, né? Mas o samba é muito forte, sempre vai ser. Pelo menos no Rio de Janeiro sempre vai ser. Isso aí você pode ter certeza. Pois é, então, é, o papo de hoje é o seguinte. Eu fiz uma música, é, tipo... Can... Canção Rancheira, uma sertaneja, Canção Rancheira, né? mas não é aquele estilo antigo não, tá? É um estilo mais novo que está lançando, aqui. É o cara quando fala assim, ah, Canção Rancheira, aquelas músicas velhas de Milenares da Rica passado, não. Inclusive, Melhor da Rica antes de morrer, gravou umas canção rancheira moderna e fez muito sucesso. Né? Agora, aquelas antigonas, né, são boas, né, mas só que não é o tempo mais, né, porque a música é igual a gente, a gente tem um tempo, passou daquilo ali e já não, né, você entendeu? Pois é, tudo, é, tudo passa de moda um pouco, ou então tudo tem sua evolução. Se você vê a música sertaneja, quando começou, é uma coisa, mais pra frente ela deu uma melhoradinha, assim, melhorada que eu digo, né, porque tem gente que gosta do estilo antigo, não é isso, não... Desculpa a palavra, não é melhorar, né? É evoluir, né? Isso eu posso dizer, ela evoluiu. Evolui. Você pode evoluir para bem ou para ruim, né? Então, é, então, ela evoluiu no gosto popular, né? Então, tá hoje a música sertaneja aí, né? Tem muita gente que não gosta, gosta mais da antiga, né? Beleza, gosto é gosto. Eu gosto de todos, da antiga, bem antiga dá no meu mais ou menos ali, Tibagi Miltinho, né, é, Belmonte Amaraí, né, tô citando os mais famosos da época, né, e depois, naquele estilo ali já do Teodoro Sampaio, que já é um pouco mais moderno, né, e tal, depois veio o Zezé de Camargo e Luciano, né, e tal. Agora, do sertanejo universitário, eu gosto de pouca coisa, eu, eu confesso, eu, a minha pessoa, tá? Horácio Eu gosto de muito pouca coisa. Mas é pouca coisa mesmo. Tem algumas coisas boas, tem. Tá? Agora tem uns lixos de música aí que Deus me livre. Deus me livre. Sabe? Que eu, eu, eu, não, eu não vou nem comentar, sabe? Eu prefiro nem comentar porque armaria. Então tá, pessoal. Eu, eu fiz a música chamada Amnésia de Amor. O primeiro que chegar, eu passo a, a liberação. Tá? OK, pessoal. Então a a música de hoje se chama Amnésia de Amor, né? É uma canção ranchera, igual eu falei para vocês. Então vamos nessa. Olá, meu amigo. Aqui é o compositor Horácio Moura. E se você quer aprender a tocar violão, se você é um iniciante, clique no link abaixo, tá?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 Empacada salta pula da coisa e não sai nada e fica ali no outro bairro da cidade mora. A mulher que é dona da minha paixão, ela sabe que eu a amo e me rejeita, aumentando a mágoa do meu coração. Ela tem um metro e setenta e cinco. Meu corpo mais parece um violão Seus cabelos espalhados pelas costas Mas que trembão 47 latas de cerveja Foi o que eu bebi pra te esquecer a Amnésia de amor dura tão pouco Logo que eu amassa a lata Eu me lembro de você 47 latas de cerveja, foi o que eu bebi pra te esquecer. A amnésia de amor dura tão pouco, como que eu amassar lata, eu me lembro de você.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 Modão, hein? Se inscreva, dê o um like, se inscreva e bota pra roubar. Mete o dedo bota pra roubar. Valeu aí? Mas é o seguinte: quem gostou da música aí, dá um like aí, compartilha. Quem gostou, né? Quem não gostou, não precisa fazer nada. Mas é, pessoal, eu peço a vocês, todos vocês, que se inscrevam no meu canal, tá? Façam inscrição no meu canal. Quem quiser acompanhar as músicas inéditas, né? Que, eu sei, que sempre rola por aqui, né? Então, é, Mande para outras pessoas, mande para os cantores, duplas que estão começando, né? Que aqui dentro do canal tem muita música liberada, né? Tem umas que não são liberadas, outras vão ser liberadas, né? Porque o processo musical é assim, né? Funciona assim, dessa maneira. Mas toda que eu libero, toda música que eu libero, não cobro nada, nada. É só gravar e que Deus te abençoe. Se der certo, deu certo para todos nós, né? mas sim assim? Beleza pura pessoal, então um grande abraço para vocês, fiquem todos na paz, ok pessoal? Grande abraço, fui!